O Viego vai vir, viu? Vou pegar esse pixel aqui, útil. Ó aqui, ó. Tem ult, tem ult, Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Calma, calma. Tô puxando. Vai lutando, vai lutando. Você ganha X1 dele. Quero X, quero atirar. Sem ult. Flashou, não, não que, sei que... pra onde. Ah, é drag, drag, drag, drag. É aqui, ele te peidou, tá aqui. Que? tá aqui. Tá aqui, que? Tá aqui, tá aqui. Ai, mãe. Ele tava ali. Nossa, oh. ele deu aquele Apareceu grande, ele cara. saindo? Ai, você caiu no YouTube, cara. Do Viego. YouTube. Ó, oh, Se liga, se liga, hein Ele tá ligado Mano, eu posso fazer um negócio, Cezinha? Você confia? Ah, sim, confio Ah, confio caralho, confio de caralho, que ah, de caralho. Ah, bravo, bravo, é. bravo Tô aqui, tô aqui, tô aqui é. Pera, vou botar o um bichinho pra correr Ó, ó, esse aqui Nossa, mesmo, esse aqui mesmo, esse aqui mesmo Ó, o outro aqui então, bobão Oh, <risos> ô, oh, oh, oh, oh, oh esse Foi beautiful foi Mas bravo, bravo. Lá, aqui. bravo, bravo, ah, foi bom. Tá, qual? Agora eu peguei fogo. Fogo o quê agora? Beleza. Tá, tamo tentando, tamo tentando. Ué, o Ophelius ficou louco? Por que que o Ophelius entrou no seu bagulho? Valeu, falou! Aqui, aqui, aqui, escuta, escuta. Oh, pior que você jogou bem, tá ligado, velho? Que <risos> pra caralho, viado. Você é louco, Nossa. cê é história. Por que, que você fez isso, cara? Sei. Que isso? Tá, tinha gente esperando aqui? Falou, filho. Eu ainda pega o seu gol, Ó, oh, as brincadeiras aí, Zé. as brincadeiras, paizinho. Não, não, tem como te ajudar, aí, não, pô. Vamos, que vamos, que vamos, que vem? vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Ah, eu tinha as não sei. Pera aí, vou ter que bater palma, mano. Vou ter que bater palma, velho. Vou ter que bater palma. Que isso? Caralho, assim. O cara cagou na gente aqui, mano. Ele cagou. Ele cagou na gente. Não tem... É tem que bater palma, mano. A salva de palmas, o nosso especialista convidado, Juki. Ó o Juqueira. <risos> <risos> <risos> é, é Nossa, meu mas... Juke! É bem, é que Juqueiro é, você essa. é essa. <risos> jukeira. esse? Pera aí, olha o Juqueira, pera aí. É o Juqueira! Esse Juqueiro aqui vem diferente, mano. Mas eu tô ligado, é o Juke, mano. Ele é das antigas, é das é antigas do é cenário. Mar... Talvez eu, eu mato agora. ele. Mata? Você tem ult? Beleza. Ixi, não caiu não, hein? Não caiu, não, Marquinhos! Marquinho, oh, oh, oh, por que caiu? Oh, oh. Oh. que ele tá? Que isso, oh, mano? Oh, eu... Tô tentando lançar um negócio aí, véi <risos> Eu broto, eu broto Vamos levar essa torre então já que nós aqui <risos> alto Ó, terminar no tô. sapo, eu tô colando, hein Ai, ai, cara bom Ele calecou aí Aham É você NÃO NÃO NÃO, Não! Não! Ixi, Mas se, matou, eu beleza. se matar beleza. eu gosto, se matar eu gosto Ai, ah, a vidinha Ah, esquece que o nível é uma desgraça Eita, fechei? Joga o faca nele Ai, ah, ele te beitou, Marquinhos Mano, eu usei o Q e o Flash no mesmo, na mesma distânciazinha Você acredita? Beleza, double kill, double kill Ah, mano Ô, Que é isso aí, galera Foi mal, foi mal, monitor novo Caramba, mano, eu errei tudo, tudo velho. meu Deus. Deus Tem isso, tem... Uh, bola, Double bola, mano. Caralho, <risos> bem que eu também tenho duas, né? Mas. Porra! Pior que falou, eu tô ligado. Pior que falou, eu falei isso mesmo. Pior que eu falei isso, sabia, Marquinhos? Que você ia me chamar pra, pra beber hoje? Ai, acabou a energia! Toma o toma meu deus assim? Apagou <risos> as luzes aqui, só o um PC <risos> Não, tá ligado mano. Não, mas você tem Cara. um gerador de 9 mil reais Não, o break tá aqui, tá sustentando. É, ué, no break de 9 Caraca, mil reais Caralho, galera, tá? eu vou ter que jogar assim, mano Não <risos> hum. Mano, minha barriga peidou, vocês conseguiu ouvir, mano? De fome, sem maldade Fez só um... Hum. Valeu o Ono HSG, mano, Obrigadão pelo sub aí também, seja bem-vindo, pai Mano, vou apertar um R estranho aqui Confundiu com a rodoviária. Uuuuh, que foda. Tô vivo. Você tá telando aqui, Zé? Tô, tô jolindo. Então vem, então vem. Tá, beautiful. Caraca, mano. Beautiful, caraca, beautiful. Caraca, caraca, galera. Beautiful, beautiful. Você é, é louco? Meu amor, Dudu Eu dou IK nele se eu for, mano? Acho que não, né? Que isso? Apertei os botões tudo errado, véi nossa, eu apertei os botão tudo errado, véi. Meu Deus, olha eu jogando, mano. Vem, apertar um E, que é smite, auto, flash, é ataque pro filho de lugar pra tentar dar IK nele. Como eu me imagino, com 30 anos. É, sei, foi, como, foi o querido, o nome dele? Foi o querido. querido. Perguntou aqui também, mano. Tá difícil de falar, véi. Não penso nisso, é bem não. Bem, eu penso, tipo, meu bagulho é isso daqui a você Agora, duas anos, né? Aqui é, um é, mês, no máximo. É, não consigo é, mais nada, ano que vem. Eu já comentei sobre isso. Eu, 30 anos. Eu quero saber tá, o que? Vai tá parecer assim. muito superficial, Marquinhos. Você vai entender. Falar. Eu quero estar tá casado com dois Sério? filhos. Sério? Casado com dois Eu também, mano. Eu também. Ué, mas aí a gente vai ter que adotar, né? Então. Caralho, aqui é muito comer meu cu, velho. Ó. Ah, ô. Oh, que isso? 2100 de dano? Tô usando meus peripécias aí. Caralho. Não, caralho, não, que louco. Não sei. Achei que eu só ia morrer, mas matei. É. Eu vou fazer um negócio aqui, mano. Eu vou fazer um negócio. Tá, beleza. Só uhum. seu tempo. <risos> Caramba, mano. Bora, bora. eu quero bola, ligar o pegador aqui. nessa Lux e desviar do bind dela. Duvido, tem que matar qualquer coisa. Quanto é outro que fala? Tá querendo me ver pelado, né? Quero que você se solte, fica à vontade. Beleza. Meu Deus, olha eu jogando LOL, família! Não, se eu morrer aqui... Te lasco a banana debaixo da cama. Que cara cê faz? Agradeça a vida, rapaziada. Mais uma Vai, oportunidade sabia, dia sabia, após velho. dia. Viva intensamente, estamos vivos, viva. É só isso mesmo, beleza?